Fala, galera. Chegando aqui na Praia Grande. Vamos partir pra uma trilha agora. Aí o casal aí. Bom dia. Beleza? Vamos lá. É isso aí. Gente, um diazão, hein? aqui, ó. Praia Grande. diazão hoje, hein? Poxa. Tomara que seja mais quentinha a água. Parece que tá quente. O pessoal tá na... Tá na água? Ah, Será que essa água tá quente, Pedrão? Cara, isso tá falando aqui agora, que eu acho que a água vai estar um pouquinho clara. Bem, já tá um pouquinho clara, eu acho que vai estar quente. Ontem já tava quente, né? Uhum. Ontem tava quente a água. Olha o mas tava quente. Pô, tô então, vendo o pessoal dentro tá... da água ali. Parece que tá... É, tem muita gente, né? É, parece que tá... Tem que ver como é que parece que tá, tá quente. Lá. Que Vamos lá. Vamos partir a trilha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 Aí é Ai, PG tá aí, ó. Tá clareando, tá clareando. A água tá clareando, tá um pouquinho escura ainda. Tá clareando mais. Já conhece, né? Já. É o Imetiba, ele é de 1881. Nossa, até hoje tá lá. Tá lá. Aí, galera, Imetiba, 1881. Ali é legal você que você entrar com máscara. Ah, não, E fica clarinho. É é. E aí você vê que tá bem vazinho, ó. Tá, tá. Maré seco. Maré tá, tá, tá, tá. A Água clare. Tá. tá. Claro. E ele tá inteiraço, como esse dia, esses dias, esses últimos dois dias teve ressaca, então a, a onda quebrava em cima dele. Uhum. E aí a, a, a, a areia sai, isso. Aí ele fica todo pra fora. Aí tem um espaço que você consegue entrar assim nele, sair, tipo, assim, uma, um círculo, sabe? Que você entra e sai, vem, vem, ah, vem. Seu pai não pra sair, pega o cimento. Aí, podemos tirar, fazer um vídeo pro Instagram. Agora... Já vamos de voltar de Arubim o trânsito para entrar na cidade tá uma loucura. É, chegando aqui agora no.. Na famosa calha. Aquela ali a calha que dá lá no deck dos pescadores ali embaixo. Isso aí é outro visual da trilha.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 Aí a gente já fica meio ofegante, né? Chega a passar o carnaval aí. Passa o carnaval. A gente come gom, um, um cavalo. Eu como pra caramba. Eu paro, paro de fazer tudo. Como hambúrguer, como, como de tudo. Aí agora também pra voltar é punk. Mas é isso aí vai <risos> ter um jogo assim que toma cuidado aqui pra tá poder não cair é, olha o visual ali, ó o jogo da PG Praia Grande e a que eu acho que lá da da Meu Deus, esqueci o nome não, é que o nome daquele que eu acho que a gente foi lá é, Pedrão? Oi? Aquele quiosque lá em Monte Alto que a gente foi? Qual, qual é o no... quiosque da Andréia. Ah, da Andréia. Lá na ponta. Lá. lá é top. Muito bom. um lugar também. Aí, ó. Aqui na Praia Grande. Um pouco mais à frente ali, ó. É muito bem maneiro bem esse quiosque. <risos> um pouco, é. Um pouco. Muito maneiro. Era o Binho ficar lá, lá, é né? é babalho, tá tá lá, lá. É babalho. Dá cabalho. Dá lá.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 fotografia. Ah, ensaios. A janela do paraíso tá logo ali também. Em cima. Pegar essa trilhazinha aqui. Muito bacana de fazer. Muitos pontos bons pra fotografia, pra galera que gosta de tirar foto. O deck também já tá bem famoso aí né? na internet. Um ponto que... Que os turistas gostam de fazer. Chegando lá e já apareceu no aí, E aí a gente sobe primeiro, faz as fotos lá em cima. Fechou? Galera, deck lá embaixo, depois a gente vai descer, mas vamos subir primeiro, fazer as fotos lá em cima. Depois a gente vai pro deck fazer foto na rede, na janela, no na... balanço. Janela ou não? Janela não.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 Tava vi que é tem gente que tem um pouquinho é medo, mas isso é normal.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 Filha é do Francês ali é na frente Ó Aí, ó Conta da cabeça ali Ele tem um balanço Fotografia É isso aí Agora vamos Partir pra outra trilha agora Vamos lá pra frente vamos embora Lá pra frente da Ilha do Francês que a gente vai. Ah, tá. um pouquinho antes, ilha aí, do Farol, lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. Um pouco antes aqui, ó, a da, ponta aqui, da ilha. Um ali, aqui não dá pra ver, uhum. mas tem uma abertura. Que é onde faz a divisão entre o continente aqui e a ilha lá. Uma uhum. abertura, entendeu? Que aí você faz é, Ilha do Farol pra Ilhas do Pontal e abre mar aberto pra conhecer a Gruta, a Gruta Azul. A Gruta Azul fica por fora, aqui, uhum. ó. Virado pra fora, pro mar. E aí...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 Uhum. Fica essas sempre duas teorias. É, é, muita é, o, é, o negócio é assim: a gente conta uma história. E os historiadores sempre têm muitas versões, uhum. né? Pro fato. Então eu só conto as <risos> versões que tem. É isso. Mas eu sempre. É história em pra... cima da história. É história em cima da história. Mas assim, o que eu acho mais legal é do barco, que fica mais, é mais <risos> óbvio, né? O uhum. barco afundou ali, os franceses correram a ilha, se salvaram na ilha e a ilha dos franceses. É fica mais fácil. Não, é. Tô correndo pra lá pronto. E lá tem gaivota pra caramba. Tem um é. de gaivota pra caramba. Fogo aí o, o ponto que eu falei com vocês é aqui, ó. Que vocês viram aqui, ó. E a gente pega o visual de baixo também. Então, uhum. aqui, o cavalo tá a descansando é na perna dele é é aí. Aí fica uma praiazinha assim, assim, é bem difícil de ela aparecer. Uhum. É, é, geralmente na parte da manhã, você repara que quando recua a água, tá a areia aí, aparece. Bem. Sim, ali, ó. Tá vendo? Tá bem claro ali. Tá. tá. Teve umas duas vezes que eu consegui ver aqui. Assim, a mara é seca, seca mesmo, e aparecendo ali a praia. Pô, que legal. Só que o acesso ali é quase impossível. É, né? só né? é, pela água mesmo. É. Né? É. Ter... Né? É, então, é, só pela é água mesmo. Escorrega ali, ó. Não, não. é, então. Só pela água. Pô. É que a gente pode com a pedra lá. Tá fechando, Show de bola. Não, dá, Aí, bom dia, irmão. É. Ô Pedro, ali também fica uma praiazinha, né? Ali a gente justifica ah, também. Ali, ó. Eu não falo nem que a é praia porque é vez em quando aparece areia, né? É, só quando a maré seca muito. Seca né? muito, seca muito é. E não é rotineiro não. É sometimes Às vezes. Bem, bacana. Vamos embora. Uhum. Pontal da Atalaia Isso aí, ó. Cheio de tartaruga aí, ó. Um monte de água-viva ali. Elas ficam se alimentando das águas-vivas. Vamos Agora aproveitar que os dois estão aí? de Qual? foto. A gente faz os dois e depois a gente vai aí. É, tá bem rasinho ali. Ó. É raso e fundo ao mesmo tempo. É raso e fundo ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. É. No, no, no, no vídeo que é raso e fundo ao mesmo tempo. Uhum. O lugar aqui.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 que legal, de que ficou maneiro. Segura, segura, segura. Legal. Legal. Aqui, ó. Pode ficar aí. Se não tem as mães, não entra não, não. não. O Pedrão aí. Postura dos dois. Aí. O pedrão que aqui sabe das mães. Legal, legal. Olha lá, ó.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 Tava falando aqui, Pedro, pra galera. <risos> o, o meu alarme, até pra beber água, eu boto alarme pra beber água. Eu esqueço de beber água, olha que doideira. Eu só não esqueça a cabeça que é grudada no corpo. Porque senão eu esqueci a cabeça também. Aí, ó. Chegamos aqui no deck. Aí, mister aí, ó. Beleza? Mister, o brabo aí. Toma conta aí de tudo aí. Você é brabo. Não, não. Você consegue devagarzinho, bem lentamente, se agachar e sentar e botar as pernas pra fora? Ele voa na, na, na minha direção, em cima de mim <risos> Sem medo nenhum A gente sabe que a gente não vai machucar ele Ó, postura na frente Ó, mão aqui na frente Isso, uma perna pra frente e outra tá pra trás Assim, ó Isso, e as duas mãos aqui, ó Isso, postura Aí, isso aí, vai Isso, aí aqui, ó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 o cara é brata. Quem não tem a manha não entra não, hein. Sobe essa perna sua isso. aí. Aí, vem Aí, olha, hein. Vai ir pra algum lugar e tirar foto de algum lugar aí. Vai lá, ó. Tira foto de algum lugar. tirar foto lá de baixo, ó. Peraí, peraí. Tem que repetir, cara. Tem que repetir. Eu não fala posso perder novo. isso aí de novo. Fala, fala de, novo. de novo, fala de novo. A água viva quando ela morre, ela é água viva. A água viva, quando ela morre, ela é água viva, ela é é morta. Essa foi boa mesmo. É, Pedrão. Essa a gente ficou sem. A gente ficou sem. Que, que foco, filho. Top. essa aí é a mágica da parada. Oh, mano, eu queria que você ficasse, só que ao contrário, com a aí, cabeça ó. pra lá, para ser? Viu? Show. Você Show. quer fazer alguma sem blusa? Não, beleza. Ó, óculos no rosto. Perdão, não, agora vai fazer uma... Tirar foto do chão do deck agora. A perna tá Aquele buraquinho ali, ó. E o braço ah, também, ó. ficou legal, ficou legal. Mantém isso aí. É essa pose aí mesmo. Galera, é aqui que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Ai, Aê, Vamos lá. Agora tem que achar o foco. Aí, ó. Porque não dá pra mostrar. Boa! Agora olha. Será que dá pra mostrar aqui? Se eu fizer uma sombra? Não, um cadê? Tá? Deu, ó. Legal, mostrou. Maneiro, hein? Que eu fiz uma sombra. Agora olha pro lado. Aí, top. Show, foi? foi? Foi. Olha lá embaixo, ó. Aí que mora o perigo, Rica Tingarega. Minha avó que cantava assim: Minha mãe não. É Rica Tingarega. É Tingarega, Tingarega, Tingarega. tá? Do mesmo é. jeito, tá? <risos> Nós estamos nesse, nesse buraquinho aqui com esse buraquinho, ó. Ao vivo.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 Curtiu mesmo? Gostou? Segue a gente aqui e fica por dentro também das novidades de todo vídeo que a gente postar aqui em Arraial do Cabo sobre tudo que acontece aqui na região também. Valeu, Arraial. Curte, é comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Né? compartilha. Dudu Almeida atrás aí eu fazendo. <risos> aí, o Google <risos> nó. É nós. Valeu. <risos> Tamo junto. Valeu. <risos> Agora, aí, ó. Aí, ó. Partiu o Arraial. Pô, partiu o Arraial, pô. Pô. pô. Bora, galera. Agora a gente vai passar pela água.